Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra falar daquele treco novo lá que saiu no COVID, sabe? Não, porque eu também não sei. Olá, todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra falar do novo programa de indicação do COVID. O que será que é isso? Bem, já saiu faz alguns dias, então vocês já devem estar sabendo o que é isso, mais ou menos. Mas eu tô aqui pra gente conversar sobre esse negócio, pra gente dar nossas opiniões que vocês gostam de ouvir. E pra gente falar se realmente vale a pena ficar criando conta fake pra fazer isso. Ai, gente, vamos lá. Se você tá aqui há muito tempo, aqui eu digo no Covid, no meu canal, você sabe... Como era o cash, você sabe que existia o cash, dava pra fazer cash, então você ia lá, ou não, no meu, como é meu caso, e criava várias contas fakes no Covid pra te mandar mil cash. Assim, outras pessoas faziam isso pra vender, então várias pessoas criavam contas fakes pra poder vender é, cash. Tipo, 50 mil, era 50 reais, era um preço bem justo pra falar a verdade. Eu perdi de não ter entrado nessa indústria pra comprar, não pra fazer, porque zero tempo. Mas existiu. Se você é novo ou nova... Aqui, no mundo do COVID, no... novo que eu digo tipo um ano, assim. Porque já faz um ano que acabou, faz mais de um ano que acabou. Existiu o cash, como eu falei agora. Você podia convidar um amiguinho, na teoria, esse amiguinho ia lá e dava mil cash pra você. E eles tiraram isso, um belo dia, acabou, fim. Porque tinha essa... Essa, esse comércio de cash, gente. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Tem uma galera que detesta esse vídeo, que parou de me seguir por causa desse vídeo. Tudo bem, né? Se você não gosta de mim, prefiro que você não me siga mesmo. Mas foi uma polêmica esse vídeo. Até hoje seria se existisse cash. Porque eu falei que era ilegal dentro do jogo. E se não fosse ilegal, eles não teriam tirado isso, gente. Ilegal contra as regras dentro do jogo do Covet era errado. Você criar conta fake é primeiro você criar conta fake, você não pode criar conta fake em nenhum lugar, na teoria. Então, você criar várias contas fakes, não jogar, jogar, tipo, o tutorial delas e se mandar dinheiro é uma forma de você burlar o sistema, de você. não é burlar o sistema, mas é de você se aproveitar de uma feature que serve pra você chamar meus amigos pra jogar o jogo. Então, tava tendo esse comércio, ele era muito grande, tinha gente que vendia, tipo, 100 mil. Cara, 100 mil. Você já pensou fazer 100 contas, 100 tutoriais? Eu não tenho a menor paciência de Jesus pra fazer um negócio desse. Então, assim, eu não imagino. Aí, acabou o cast. Sem mais, nem menos. Começou a bugar, não teve explicação, foi numa troca de citação. E, puff, acabou, gente. Fim do cast. Fim do cast. Agora, pra gente mover pra essa segunda parte do vídeo, eu quero perguntar se tá bom a câmera. Porque eu não estou vendo. Eu tive que arrumar sozinha dessa vez. Então, eu não sei se tá bom. Espero que esteja se eu tiver tudo. Aí agora, do nada, um ano e meio depois, que rolou a queda do cash, a gente surge, a gente não, né? O COVID surge com um programa de recompensa de indicação. A ideia é quase a mesma do cash, que é você convidar um amigo pra jogar esse jogo. E enquanto ele joga esse jogo, você ganha recompensas. Mas o que difere isso é: você tem que convidar três amigos pra você poder receber as recompensas. E esses três amigos têm que jogar. Muito, gente, é basicamente você convidar uma pessoa e ela realmente jogar o jogo. Não é simplesmente entrar ali, não, se inscrever e fazer um desafio ou outro. Não. Vamos ver certinho agora. A mensagem que a gente recebe, que eu nem tinha aberto ainda, é a seguinte. Mais metas, mais recompensas. Quando seus amigos indicados alcançam metas, você ganha recompensas. Convide amigos e depois volte aqui para conferir seu progresso. Vamos clicar no izinho aqui e vai abrir a parte de ajuda sobre essa feature nova. Ué? Eu achei que tinha várias informações sobre esse negócio aqui. Ah, tá aqui. Caramba, eu achei que tinha mais opções aqui pra gente ver sobre essa nova feature. Eu já ia dar uma lida aqui, traduzir pra vocês se não tivesse. Mas enfim, não tem. Então vamos direto lá pra atividade. Essa binha pra quem nunca viu, é onde fica as coisas que você recebe por causa de amigos. Por exemplo, alguém pressou uma roupa sua. E daí você recebe aqui ingressos pela pessoa ter usado uma roupa sua. E eles Criaram a abinha indicações. Ô, oh, desgraça. Tá aqui. minha. Indique três amigos que participem de dez desafios pra você ganhar... Míseros 200 diamantes. Gente, já começa aí. Eu, eu vi isso aqui e já fiquei, tipo... Vou fazer minha mãe fazer dez desafios. A minha irmã. A minha outra irmã. Pra eu ganhar duzentos diamantes. Gente, eu não vou fazer essa tortura com elas. Então, assim, já não gostei. Já achei que tinha que ser no mínimo 500 diamantes. Com 2 diamantes? Você compra o que com 2 diamantes? Indique três amigos que participem de 10 desafios diários. Crédito de pacote de adereço. Opa, daí já vale a pena. 10 dele? Indique 3 amigos que participem de 50 desafios não diários. Aí você pensa assim, foi a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que muita gente pensou. Uau, então eu tenho que convidar três amigos que participem de 40 desafios, não é? Porque aqui, ó, indique amigos que participem de 10 desafios. E 50 desafios não diários, eles podem dentro, né? Acumulando, vai acumulando. Não, gente, não vai acumulando. Cada partezinha dessa pra você ganhar cada item é uma fase. Então, seus amigos vão ter que participar de 10 desafios, os 3, ou seja, 30 desafios, pra você ganhar 200 diamantes. Depois, os seus amigos vão ter que participar cada um de 10 desafios diários. Isso contabiliza, gente, 10 dias, claro, pra você ganhar um pacote de adereço. Então, são mais 30 de desafios, você vai levar 10 dias pra conseguir esse acessório esse pacote de adereço. E depois de tudo isso, seus amigos ainda vão ter que participar de mais 50 desafios para você ganhar um acessório de cabelo. Vale a pena? Claro, claro que vale a pena. Você vai ganhar coisas que tem que ser compradas no jogo sem fazer nada. Se você tiver três amigos muito legais. A questão é, acha que você não tem três amigos muito legais? E daí qual a saída? Criar fakes. Aí que a gente volta no ciclo do Cash. Então vamos lá! Vamos criar fake! Uhul! Gente, você tem noção de quantos desafios você vai ter que fazer? Eu tô vendo que uma galera já criou os dois, os três fakes. Eu admiro vocês! Se alguém começar a vender por um preço menor que um próprio pack e um acessório de cabelo juntos... Eu até considero comprar! Considero muito! Porque eu, sinceramente... Eu não vou criar... Gente, eu tinha duas contas não durou, tipo assim, nada ter duas contas. Eu doei essa segunda conta. Então não tem como. Não dá! Tá. Eu não consigo, eu tô vendo a galera fazendo fake mesmo, gente. Eu tô, assim, abismada com vocês. Que nem vocês vou de vício é nesse jogo, meu Deus do céu. Eu juro que eu prefiro pagar alguém. Porque comprar isso aqui eu não vou. Eu não vou dar dinheiro pra eles. Vou dar dinheiro pra quem trabalha. Agora, pra eles... Gente, eu queria o pacote de adereço. Por quê? Eu perdi um próprio pé. E eu queria muito um pacote de adereço. A história de cabelo eu quero também, só que, gente, eu não faria mais três fakes pra isso, sério mesmo, eu não, não consigo. Em modo quando da minha conta, gente, quem tira três? três. Vocês conseguem contar quantos desafios a pessoa vai ter que fazer no total? Porque não acumula. Então seria 10, 20, 70 desafios por conta, gente. 210 desafios, é isso? Gente, 210 desafios. tirando sua conta principal. Minha nossa. Qual o objetivo deles com isso? Trazer mais pessoas pro jogo. Ai, que iludidos. E fazer com que a gente fique feliz. Nossa, olha que legal. Eles estão dando um acessório de cabelo. Eles estão dando um próprio pack. Não é bem assim também, né? Não é a gente ficar agradecido não. Acho que eu tava mais feliz sem esse negócio do que com. Agora eu me sinto pressionada para criar mais três contos. E antes eu só tava vivendo minha vida. Com decepção. Que tédio. Então, assim. O objetivo deles é esse. Que você fique agradecida e ache lindo que eles deram uma chance de você ganhar. E que entre mais pessoas no jogo. E eles fizeram de uma forma bem difícil para que a gente não queria fez para completar. O que já não deu certo também. Não, não saiu com o planejado convert. Eu gostei bastante disso aqui, dessa interface. Achei que ficou legal. Eu vou deixar o meu link aí com vocês, tá bom? Vou deixar o meu link na descrição, caso alguém queira me ajudar. Basicamente é isso. Eu vou só falar mais uma coisa que eu tô estressado. Sério, gente, eu tô muito brava com isso aqui. Eu odeio quando eles movem de lugar as coisas que eu tô acostumada a automaticamente clicar. Vou emprestar um vestido. E... Não tinha nada ali. Eu já cliquei 10 vezes nesse botão aqui sem querer. Pra que botar essa desgraça aqui? Eu tô muito brava, gente. Isso aqui eu fiquei brava mesmo. Isso aqui eu quero que saia. Vai embora. Gente, basicamente é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Eu só não, não consigo ajudar vocês na questão do fake, porque eu realmente não manjo dessas coisas. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam disso. Porque a galera parece que tava tão desesperada por alguma mudança no Covid, que quando veio esse negócio, todo mundo foi lá e criou fakes mesmo. E eu fiquei, tipo, achei que a gente ia ficar com raiva e não ia fazer nada, sabe? Mas vocês realmente foram atrás e estão se virando pra isso. Outra dúvida que eu tenho é se esse programa aparece desde o nível 1. Eu acredito que sim, eu acredito que apareça igualzinho no cash. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, comenta embaixo, por favor. Comenta, comenta, por favor, tá? E deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Tchau!